Mais uma coisa engraçada para ver aqui: Passeios da Gente do Mar e da Terra. Ali temos uma piscinas naturais, já vamos ali a seguir. Acho estamos para ali uma gruta, vamos também ver se descobrimos isso. Vamos lá, aqui nesse Passeio da Gente do Mar e da Terra. Vamos aí. Um passeio agradável, vamos lá ver. Acho se um, um quilômetro, talvez aqui tal, dois quilômetros no máximo, nesse sei é a duração do vídeo, mas o vídeo talvez esteja. Temos mais uns 20 minutos. Temos mais coisas para ver. Estão a ver ali. Mais umas obras. Tudo aqui feito. Tudo acimentado, tudo arranjadinho. vejam aqui a habitação. Tudo pedra vulcânica. a ver. Barreira. 2020, hoje é tudo coisas novas. Este aqui, estes passeios, é tudo coisa nova. Isto é tudo novo agora deste ano. Isto não estamos a mostrar nada de. Olha aqui esta. Epá, esta... engatou-me na mão. É o pombo da rocha. É bom para comer, não é? É. Colocámos é? é é? com o quê? rocha? com o frito? Se quiser menos coru não é? Pois menos coru! Estará um jogador para andar bem? Aonde? Oh, a vista à frente? Vamos aqui deste lado ah, Pois, olha! Sporting, hein? O que que acham disso? Sportingistas! Temos aqui o estádio do Sporting aqui da Ilha Terceira! É... Um monumento. monumento! Tudo rocha negra, terra negra, tudo vulcânico! Vamos ir mais um. Parque de Merendas! <risos> Vamos faltar aqui ao Parque de Olha o cachorzinho! Olá! <risos> Tudo feito este ano, está tudo novinho a folha. Tudo novinho. É enamorado recentemente. Ok, vamos continuar. Vamos ali para aquele lado da gruta. Tem uns trabalhadores. Tem conversa com eles. Ah, estão a partir uma rocha para fazer os muros. Boa tarde. As, as grutas ainda é muito longe, a gruta? A gruta vai ter que É um bocado. Eu passo estas caças aqui todas Sim. e desmimmo lá as 7 grutas. Mais um quilometrozinho, se calhar, não? Um quilômetro mais? Um quilometro. Não, não, não, não. É mesmo? Hoje o está a ver passar essa casa. Aquela casa amarela? É, passa mais um bocado casa amarela. Mais uns que a segura que já devemos. Mais uh, a... uh, <risos> lá, <risos> isso, já passámos da ilha. Ah, bem, isso, mesmo, assim, de, ah está bem. De, é, uh, engraçado, de... é engraçado, não? É engraçado de ver? Sim, sim, sim, sim, não, mas, mas é bonita, é bonita. ainda é é, sei se está. Já andei lá. Quando eu não bejava, já a corrigir agora tem que andar um bocado para o Não sei se está aberto, se está. Está bem, ok. Ah, obrigado. Muito trabalho. Obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado. Vamos lá ver. Eles... Gostava, o homem que gostava a perceber a, a minha fala lentejana e tinha que começar a perceber o que é que eles diziam. Isto assim é. Temos que começar a usar o um tradutor. Só o outro senhor, um pouco mais nuvem que estava a entender o que é que estava a, a perguntar. Está a gravar, está, está. Mais um cãozinho, lindo, lindo, branquinho. Casa da Aurora, vamos a ver as grutas. A famosa gruta. Não sei se está aberto. Não sei se aquilo se está aberto, está fechado, já é uma missão para algumas adventures, vamos a ver o que é que esperamos dessa gruta olha, passarinhos, vêm olha lá tantos oh, e um gato, <risos> e um gato ali e mais outro cão, e outro cão Parte é. parte da ilha o que é que diz ali? miradouro Mirador, diz naquela seta, mirador, que é este mirador aqui. Bom oh, até agora, agora podemos passar aqui? Ah, só que um pouquinho por esta parte não, já temos que contornar, por isto está fechado. Tem coisas particulares aqui, então temos que continuar aqui por fora. Já temos que continuar aqui por fora. É? Vai ver como é que está a dizer -o? o que é que, como é que um -o. eu me disse? <tos> eu vou dizer que é o mirador da ponta dos coelhos. O Será por aqui? Se será por aqui? que não deve ser. Dá para ali gritar? Não, não pode ir por aqui. Pois por aqui ainda para ser, não é? Porque, porque está, seja, ah, está ali em porta fechada. Está ali em é fechada, mas não vamos para ali. Pois não vamos por ali. Olha lá. Para a cor aqui desta serra. Ou ah, deste bocão, ou ah, deste... deste monte, como querem é que chama. Mas cor é para isso. Dormir. Muito bem engraçado. Um jogador aqui, aqui o clube, Grove Club, que Vamos continuar. Estamos um pouco mais perto já, já voltamos aqui a gravar o resto. Olá, muito bem-vindo aos Açores. já não têm a porta, mas esta está para parir.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 Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.